Galera, T4 T2 aqui, ó. Nesse alvo aqui, um alvo duro. Tá com sete de guerra, 1.4 bil de poder. Vamos ver aí, T4 T2, né? para ver se o cara tá off mesmo, se tá on. Ponto que vamos embora. Vambora Eita, vai ficar... com líder, um será? Desceu um poderzinho ali, hein? Hum, ver Ah tá, pô! É que já bateu com o líder Bateu com força Porque eu vi que desceu o poder repentinamente? Yeah! Yeah! Tá Tem tanto, yeah! tá ligado? Vamos embora eu ver Parece que a Falange é enfim. Bateu forte aqui de galera começou aqui aos Spam, Spam, Spam, Spam, os ali vai sair Full T4 galera, Full T4, T5, vamos ver isso, o alto pega fogo né Até porque se pegar fogo o resto cancela, DCP vai ser o primeiro a bater Eita, já foi salvo pelo familiar. Rapaz, é seguro. É todo mundo tem nada de, de pegar fogo e cancelar o resto. Não bateu. O nosso galera, será que foi para uns 900? de te poder ou estava um? E aí? Nossa, tava tá onda, não é possível. nó, segurou todo mundo. Hum, bateu forte aqui, ó. Alcrons ah, e BM Nula, como sempre, bateu forte também. Um, Jzp bateu muito forte. Bizarro. Bateu bem também. É galera, eu acho que na próxima, não pega fogo ainda. Na próxima, esse bicho aqui é bruto, cheio de tropas, Ave Maria doido. Galera, saiu ali ó, um rally ali só, solo né, vamos dizer assim, do ice. A guy o DSA Ice 1. Vamos ver aí como vai ser. Vai bater. Eita! Você viu que tinha um bi 136, né? Então o bicho. O bicho bateu doído. Bateu aí, doído. Nossa, o Hali tá marchando até que rápido Eu acho que agora ele pega fogo galera, ele vai sair da a grama aleatoriamente E aí, o que vocês acham? Pega fogo caralho duro, pegou fogo não Algo duro, duro Nossa senhora Maluco Que é o bom bruto Jogou o Dom na prisão E eu acho que o Don Bateu totalmente aí Falando de contrário Porque nem deu dano Mas faz parte é a Ra, Aqui ó, aqui já foi arco E deu dano, vai entender né arco também deu um pouco mais de dano acho que quando o dom bateu ainda tinha inf não é possível não deu dano eita galera quase que eu perco saiu o rali aqui ó misericórdia bateu jay p e outro eu não vi quem foi mas desceu o poder do alvo em SA vai bater Nossa, mano, que alvo duro! Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! cara! Misericórdia doido! Alvão duro, hein? Nossa! Chupa KW! Chupa! Alô, calatos apelão! Eu acho que o Clato bateu. Eu não sei, mas Será que ele bateu com esse set aqui? Não sei, galera. E agora? Mas que foi uma porrada linda, foi, hein? Nossa, doido. Caralho. Que misericórdia. Acertou com gostosura, mano. Olha. Olha. Nossa, doido, que delícia. Olha o poder, galera, perdido. Que delícia, velho. Falando nisso, ó. Jzp também bateu doído, hein? Nossa. Parabéns aí pro Clatos. Galera, voltando aqui, eu esqueci de ver. Eita, veio aqui. Eu esqueci de ver é o poder que o algo ficou. Mano, o cara era full tropas, velho. Que absurdo, mano. Absurdo. Velho, absurdo. Olha o poder que o cara ficou. Nossa, velho. É isso aí, galera. Eu espero que essa porrada do Kats aí te motive a deixar aquele likezão, beleza? Deixa o like aí, galera. Ajuda demais o canal, beleza? Mete o dedo no like aí. Se puder compartilhar, vai ajudar demais, galera. Demais mesmo. Então é isso aí, clã. Galera, voltando aqui, mano. Acharam o alvo doido, achar o alvo. Ah, não, vou, não vou conseguir nem, nem, nem fazer nada. Ah, tá sem sem líder. Esquece. Eu ia tentar solar, mas esquece. Vamos ver o zeramento aí. A conta não é minha, então eu esqueci até de verificar se a troca rápida dava com líder. Vocês viram que tava sem líder, né tropa? Mas isso aí galera. O alvo foi zerado. E dessa vez a gente vai se despedir mesmo, beleza? Fui tropinha. Até a próxima galera tomou na jabiraca. Opa, galera, é, tá rolando aqui outro rally. Teve aqui, ó, que já atacou esse play aqui T4 T2, beleza? E ele já tava com sete de guerra, mas vocês podem ver que no jornal aí alguns acertou a falange dele, entendeu? Principalmente aqui o GBM Cat1 então creio eu creio eu pode até defender tudo mas vai ficar ali com uns 800m de poder vamos ver que que vai acontecer aí bora só bora não esquece de deixar aquele likezão insano aí galera e deixar aquele compartilhamento ajuda demais aí o canal beleza aqui a gente tá com full cavalaria tem 120 KD e Bora galera só bora começou aqui galera saiu os spam aí né vamos ver aí se o se o alvo pega fogo nessa primeira dessa segunda onda aí né de rally de meti ali um, um, uma sondagem para ver se tava assim antes com antes desculpa pelo barulho aí de fundo tem alguém trampando ali fora ó segurou todo mundo só vamos ver se vai ficar com 800 m eu falei ok 864 m então foi mais ou menos o que eu falei galera ele podia segurar tudo porque ele tava de 7 de guerra e tinha muita tropa então é isso mas levou dano galera é... Olha, esse aqui ó, deu um dano muito bom também. É W também deu dano. Só bora, galera. Desculpe pelo barulho de fundo, mas não tem como evitar. E só pra falar pra vocês: ele tava de sondagem beleza? Os caras foram na escura mesmo. Galera, como vocês podem ver aí, foram abertos ali novamente aí dessa vez aí Suark Galera, tá para sair aí os ali Vamos ver se a gente leva a sorte dessa vez e pega uma skill miserável. galera, 22 segundos, tem uma galera que vai bater bem antes, hum, SD tapetou, ah, vamos lá gente pôr fogo nesse cara, foi nós, nós foi fogo, eu acho, eu acho galera, eu acho, foi nós, foi nós que foi fogo, <risos> essa foi boa, <risos> Ai caralho, mano. é difícil clicar. Beleza, seis rali, galera. Seis ali é EW, Dom Corleone, Dom Corleone, brabo dos brabo colocou fogo. E aí veio a pub e prendeu o líder do indivíduo. Bem, galera, finalmente, né? A gente. Fez um aquizinho, eu já vou olhar o relatório, mas o alvo foi zerado. E é aquilo, né? Chupa KW. Bora ver. hum, boa. Bater marco no arco, boa. Nice, nice. e aí a mel falando chupa KW e para curtir o jornal né pô tem que curtir o jornal vou dar uma moralzinha aqui para outras guildas aqui mas não se acostuma não então é isso clã espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou do vídeo não esquece de curtir beleza opa e aí galera beleza Galera, eu entrei aqui, já tinha batido aí um T4 e T2 aqui desse alvo, né? É, tinha 931M de poder, como vocês tinham visto, né? No início do vídeo. E alguns deu dano, né? Então, consequentemente, o T4 e T2 surgiu efeito, o alvo tava off. Porque se não, tinha trocado o set, né? levou muito dano só no T4 e T2 e agora abriu em full T4 em pleno KvK o cara off, vamos ver o que vai acontecer não Tem sei um de que feed Keganissom dando saiu aí o Zali. A bater queimou, não queima? ah, já queimou. Nosso nem chegou a bater, ó. Foi cancelado. Bateu a puz e a NPS. Vamos ver aí onde de poder o cara ficou, 793 Espero que achei ele de novo, hein Galera, achou o alvo de novo, ó Abriram e usar ali nele Vamos ver se a gente pega umas kills aí Torcer, né Pra que a gente pegue kill. de alguém dá uma tapetadinha, né? É, Gbm tapetou, outro tapetou, ele tapetou. Vamos ver se a gente pegou kill. Mas o importante é que o inimigo foi zerado, foi zerado. Foi... Nossa, mano, o cara bateu de primeira e levou 9 milhões de tropas. Mas o set do cara é muito insano o cara que também bateu forte e a Puv pegou o líder complicado né, a gente não pegou uma killzinha é meu amigo mas é aquilo né, chupa KW, chupa Treino KvK e os caras offline desse estilo, mano. Cê é louco? KvK galera, ó. 7 do 2 de 2021. Às 5h39 aqui no Brasil. Então é isso aí galera. Fui!